Seu nome é? Rosevaldo. De que? Rosevaldo Modesto Souza. Você que é o esposo da Edideia, né? Isso. É isso. Edideia. Aonde você foi? conheceu essa moça? Ah, foi... falei, foi um colega que estudou comigo que me apresentou ela. Ele não está aqui hoje, não. Me chamou Pit kitpai, o Chico. Eu me apresentou ela. E ela é de onde? De formiga mesmo. De formiga? Isso. Você é de formiga? Eu sou de formiga. Oh. Ela é especial, é. né tem um espírito de liderança, É, né? e é, pedra padrão, é muito. Ela trabalhava na muitos anos e ela é sempre foi líder, ela é chefe lá, então tem convivência com o povo já, mas... mas da casa só, sua, é ela, ela que manda? Ah, é só ela. Eu não manda nada, já estou indo, já cheguei. Né? Ela que manda. Sempre as mulheres mandam, ela manda Da, é, tem um carisma, né? É, tem o carisma. Quantos filhos? Ó? Um casal. Um casal, né? Acho que eu já falei essa, dessa história sua, mas como que você chegou em, aqui em Franca, no Colégio Agrícola? Meu irmão tinha estudado aqui. O nome dele? É, rival. Ele estudou aqui e não chegou a formar, faltando um ano ele desistiu. Aí você falava, vinha, Franca, Frega, e um colega meu veio. Ele mora em Belo Horizonte o Geraldo Magelo. Geraldo ela funciona. vamos estudar lá, então vamos. Eu estumei dentro pra mim, eu não vi, eu não vi, comecei a estudar comigo. Aí chegou no carnaval, me colocou. você não eu isso, foi? Eu falei, eu não dei baixa, então vamos lá. Olhando até embaixo, ela já estava estudando comigo, e vim pra frente. Chegou, aí eu saí desmozado, ó, esse caso não tiver. Sua lá, você voltar ela, não vai que a sua. Tem muita gente querendo. Eu tive de correr o risco. Cheguei, diretora do na Dona Infelizmente, tá vendo? Em um de São Paulo, chamando a um no de paroba lá. Se não, você senhor não tem vaga, não. Mas não é voltar na não é pedir ela, não, não tem. E é dando conta, esperando pra ir embora, porque eu vou longe, eu lá coração no... No bar três, lá de lá, três não, a gente ia a pé, pegou o moço. Ela chegou, rodeou a gente, do Eves. Vocês têm vontade mesmo de estudar aqui? Eu falei, oh, meu sonho. Meu irmão já estudou aqui, aí o outro também de São Roque falou, não, meu sonho é estudar aqui. Vocês não vão me decepcionar? Eu falei, eu tenho certeza que eu estou daqui formado. O outro também, eu também. Só que o outro ficou menos de um ano. O outro era do mundo, eu gostava de estar viajando. Não tinha nem caderno bem na escola, social, não tinha aula Aí ficou só um ano, mas eu fui até formando. Isso aí, no colégio mim foi noção de vida. A gente do interior, a gente era muito tímido. Primeiro dia que eu vim pra cá, o gente pega carona na estrada. eu imaginava uma coisa dessa? Eu imaginava ir pra exposição em barreiras, assim, no beirão a praça no bolso, e foi, ficamos, comendo, bebendo, tudo à base da carona. Então é uma lição de vida pra gente ficar esperto, porque na época a gente era bem interior, bem... Você é chegou aí. com que idade? Eu cheguei com... É... 16 16 anos. 16 anos? 16 anos, longe da família. Por longe da família, isso aí. Fomei com 18. 18 anos. É, agora, você ia de quanto em quanto tempo em casa? 30 e 30 dias. 30 e dias? É. Tinha dias que a gente ficava dois meses lá quando agarrava muito alguma escala, ou então tinha alguma coisa na cidade. Mas teve vez também de eu ir. Quis esquisito. Quando tinha uma festa na cidade, depois tinha uma exposição. Não, vou contar da exposição de novo. Mas a média é uma vez por mês. A gente ia ficar 30 dias em casa. Mas naquela época, não é igual hoje. Naquela época a gente saía com dinheiro. Eu saía com dinheiro de formiga, freca, de ônibus, para ir voltar não dava. Eu tinha que 30 dias lá o que tinha que fazer. E carona e voltar de carona. O dinheiro sobrava e no cinema, numa... pegar lotação para ir à cidade, final de semana, então. Foi um pessoal de vida, porque senão a gente não sabia. Eu acho que hoje para até administrar, a gente aprendeu ali. Eu senti que a gente aprendeu a administrar ali. Eu fico olhando meus colegas da minha cidade, assim. Eles não teve vida... isso, aprenderam a administrar. Ali. A Vista é uma coisa muito fácil da família. É. A, a gente... Vista é, é, é uma. Você tem que ter sabedoria, né? É. Conhecimento de é. manhas, é. jeito. Mas no... a, gente... É fugir. a gente sofre um pouquinho para dar valor. Dá valor. Se coisas se dá tudo de graça para o filho, a gente dá valor e depois não. É. Eu tenho uma menina estudando a gente, eu tenho três anos que ele é o ano passado, 18 anos. Ela vai dar uma luta. Sofre demais. manda de dinheiro, não falta nada. Mas só dá uma hora sozinha, gente. Pra resolver quando mudar. Ela tá trabalhar. fazendo, fazendo o quê? Ela, medicina. Terceiro lado. Falta ainda mais três. Ela vai dar uma luta. É muito Nossa. surpresa. Custar um pouquinho, vai almoçar. Vou Puxa almoçar você agora. Você Filma aí o ah, meu prato. Já deu fome, todo mundo você trabalhando, vamos só agora. São, só um, um pouquinho petisquinho. Ah, uma de cada. Todo mundo, petisquinho, qualquer. Só um petisquinho ah, ah, um ah, um e de de só. Depois dele, cara. Um petisquinho, dono é do restaurante. Ó, valeu, então. valeu, rei. Tá. É. É. Ó, é, eu tô trocando com ele aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou começar, agora ah, um, um, vai... um, agora, um ah, agora que tem um apetite. Uh, um, agora que tem um apetite. Aí faz as perguntas com a Espera aí, ah, então... <risos> só um pouquinho. O Renato, depois eu vou conversar com você. Só voltando aqui. A, a medicina, né? A, a Argentina é muito difícil, né? Muito difícil porque as provas lá, são oral. Não é igual aqui no Brasil. Todo mundo conhece. se foi com a Argentina, é que é mais fácil de não. Minha é, menina, eu tratei aqui lá. É muito difícil para chegar. Ir, é difícil é manter lá. Eu tenho um filho, médico, estudou em juiz de fora, da federal. E a minha neta está fazendo medicina em Araraquara. Já está no primeiro ano já. E 18 anos ela passou em três faculdades aqui, e nós estamos dando um apoio lá, e se Deus quiser. Ó, oh, parabéns, Edimeia, fica aqui do lado desse bolso aqui. Não, agora eu não vou te adorar um mais, não. Acerta. Você já o moço e limpa não, você quer alguma coisa? Eu quero, se tiver roupa, leva pra casa não? Não, não é, não, é pra você, pra um menino. É, deixa eu te contar o que você precisa aí, quer uma água? Não, tá ótimo. Você quer é tô... um Obrigado, obrigado, Eu já comi, já comi. uma Coca-Cola geladinha Um procedimento para estar indo para lá. Valeu, meu irmão. Falou, obrigado. Valeu o encontro. muito obrigado. E agora o próximo encontro vai ser lá na sua residência. Convidado, Nelly. Mas lá chega lá e tem que fazer, fazer essa... a primeira coisa, aprender a língua lá, ah, lá. uns três meses. Porque as aulas todas... Tudo... Então, é bom ela chega primeiro, antes de começar as aulas, pois é, mas depois... e tem três provas para fazer lá. Ah, lá. tem que fazer umas provas. Ela tem um colega lá da Bahia, ficou lá três anos e não conseguiu passar. Aí você pensa, na Bahia, na lá na Argentina é fácil, não é não. é não. não, é, não é. É, e as é provas lá é oh, não. Esse negócio não é não. A professora sim. senta de é, lá e ela de cá. E o ah, que, ah, que você ah, sabe? Você não sabe? E primeiro. A professora fala: não gosto de brasileiro. Não, não. O que, é que vocês estão fazendo? fazendo aqui? são pais inocentes. Aí, tudo que responde para ela, ela pergunta: o que mais? O que mais? Não. A pessoa vai ficar nervosa quando chora. A brasileiro, chora. Amanhã você volta. Amanhã você volta. É, porque aí não está preparado. Desse jeito. Mas aí foi bom o seguinte: a colega dela saiu esse ano de lá, de Recife, o marido dela é de. Santa Catarina. Depois faleceu ela, foi trabalhar em Santa Catarina os dois. Tipo, eles deu uma prova pra eles. Há pouco me lembro que é coisa de brincadeira. É um mais um, dois mais dois. Então, tanto que é fácil a prova aqui pra eles. Um Passou todos os dois, eu ia comprar um apartamento. Esse ano que uma. Estou com um apartamento lá em. Esse Mas 10 deu também, não? Não, qual é?